Adeus ao passado. E vamos complementar a leitura, ok. E já vou trazer também uma mensagem do oráculo. Ok. Ares. A carta Adeus ao Passado é uma carta que fala de soltar. Soltar o passado soltar os bons e ruins momentos, porque por mais que você tente seguir em frente, muitos aqui até se ocupando demais, trabalhando demais, para não pensar no passado, ainda assim há um peso que você carrega com você e isso pode estar te impedindo de dar e receber de fluir na vida como alguém que se abre para a vida com confiança e e a carta Tubarão afaste-se dessa situação É isso você soltar o que te machuca pode ser aquele relacionamento que você dá mil chances e não evolui. Pode ser um local que já não combina mais com você. Pode ser algo que te falam para segurar, porque é seu dever. Ou pode ser alguma coisa que você gostaria de reviver e tem esperado por isso. Ou algum trauma que você carrega sem saber que está carregando que está interferindo na sua vida atual, ou o inconsciente que está comandando a sua vida. De qualquer forma, se é algo que traz desconforto para você, algo que dói, o momento pede uma análise, de modo que você não fuja disso. Mas olhe para essa situação ou para esse sentimento como algo que existe e merece a sua atenção. A sua aceitação, a sua decisão e o seu acolhimento. Aí sim, quando você estiver de frente dessa situação, você vai conseguir liberar todo o peso. O que te machuca, Aris? O que você arrasta com você por medo de assumir a existência desse algo? O que você não quer ver? Porque tira você da segurança que você criou. O momento aqui é de equilíbrio, tá bom? Gratidão.